Fala galera, estamos aqui no bastidores do show do Grupo Comediou E hoje nós estamos aqui no cantinho da pizza em Praia Grande E vamos ver como é que vai ser, a gurizada tá lá atrás Tá todo mundo nervoso pra caramba, vamos ver Dá só uma curtida aqui como é que tá a casa É, o negócio tá... Botado. Vamos ver, pessoal na expectativa esperando sou um dia todo sem comer olhou pra aquela perola, tá com dor na barriga mas tá com vontade ainda ainda xixi mas dá para caber mais bateu bateu na pizza respingou caiu no nariz entrou é! volta aqui rapaz volta aqui você tá, tá lá, saindo daí vai... é, é, volta aqui volta aqui vamos, vamos ver lá em agora cima. é meio que em cima vamos ver lá em cima vamos é lá, ver lá, lá em cima. cima essa questão vamos lá para cima vamos lá, vamos lá. E lá vou eu. Olha só, eu tô sozinho aqui segurando este negócio. E esse negócio é fantástico, porque ele grava música, ele grava som. Ele tem aqui do meu lado o Daniel Santos. Daniel Santos, tudo bom com você? Onde que eu posiciono a câmera? Não é. sei. Meu Deus do céu, agora pela proximidade das mesas, acredito que em lugar nenhum. Mas vamos lá, galera! Uh! Uh -huh! Vem pra cá, vem pro fundo, vem pro fundo, vem pra trás. A vida começou a complicar Ela foi tudo bem, embora, devolveu <risos> é. um o lá Morrer morre, morre, A galera positiva, o homem de amar Sempre São Paulo chegou, oh chegou Alex, nessa primeira abertura aí, como é que tu sente que tá a vibe do pessoal? Vai dar massa aqui para grande hoje, vai ser sucesso. Tô muito feliz. O casa tá lotada, vamos para cima. o pessoal tá nervoso hein? Tá um pouquinho, mas vai dar tudo certo. <risos> Eles mandaram só eles, não, é tão gordo que parece os quatro, então vai ali na frente. Olha só, a gente vai chamar, eu queria que vocês chamassem com muitas palmas, que vocês aplaudissem, todos eles que vão vir aqui, são quatro comediantes, nós vamos nos apresentar, tem é MC, que apresenta, que é aqui, que se apresenta cada um por vez, depois ele volta no final. Então, tá combinado? O João, o Gabriel, tá? É o nosso bater oficial das câmeras. Tá. recebam com muitos aplausos muitos, mas muitos aplausos Daniel Santos, o não famoso também Félix Machado e o São Paulo nossa vida e eu me conheço bom, oh, muito obrigado a vocês, então, Sérgio Santos, por aqui por favor, por aqui, por favor nossa, pessoal, que emocionado de vocês chamar o nosso nome aqui é complicado, galera. Né? Outra vez também Eu falei pra ela, eu falei Mãe Eu sou muito curioso, eu falei Mãe, a mãe lembra a primeira vez Que eu mijei no vaso Que eu aprendi a mijar no vaso Eu falei assim, tu nunca aprendeu? E já tampa tudo Tá forçando a cabeça Tá ligado, tá ligado É muito complicado, cara É muito complicado A narração do raio é difícil a gente não pode mentir, mas tem que dar emoção no rádio. Tem que trazer emoção, não pode contar o que não acontece. Por exemplo, vamos narrar aqui rapidão para a gente imaginar mais ou menos como é que é. A bola chegou, o cara pegou a bola, tocou para o outro lado, a bola bateu lá nos pés do atacante na linha de fundo, bateu na perna, ele não conseguiu dominar, a bola saiu para a linha de fundo e foi para fora. Passou o pé para trás. A narração seria mais ou menos assim. Estamos no ar com o oferecimento de Akira Zen. Tirando sua espinha, arrancando a sua pele também. Saída de bola com o melhor goleiro da temporada. Pegou na sua número e voltou para cima para fazer o lançamento da tá, linha de fundo. A bola foi voando, voando, voando lá no fundo do campo. Chegou lá batendo o pé do atacante. Dominou. Vai bater com o gol. É gol, é gol. A bola passou raspando na trave. Cinco metros longe do gol. Longe, longe, longe, longe. <risos> tem que segurar. Segurar a audiência. É muito difícil. Quando eu estava olhando pela janela e vim para ela aqui. Ela andando de com as malas, eu olhei pra ela e pensei: nossa, isso deve ser uma parótese. <risos> e aí? Lá vem ela virando a rua, a os olhos, mas ela continua, ao desfaleça a mirada e a sombra. I'm yeah. No último show, em Sombrio, tinha 200 testemunhas, eu subi no palco e falei assim, não vou perder tempo, né? A mulher linda demais. Eu falei assim, amor, você quer casar comigo? No palco. Sai com sai com ela, palma de palma, foi bonito, meu. Mas aí eu, eu, eu tenho um grande amigo meu, um grande amigo meu, hoje ele é grande amigo meu, no um dia que eu não me conhecia, né, que é o que é, que é um Mico, aqui ó, que tá, vamos fazer nossos exercícios ali. Aí tava ele e a mulher dele lá, né? Aí terminou o show, ele pegou e falou assim: ó, viado. Ah. Aí eu falei: Ô oh, mano, o que que foi, cara? Ele não, como é que você me pede a, a, a tua mulher em casamento com um palco na frente, todo mundo assim, na frente da minha mulher? Agora ela vai querer uma coisa dessa também. E é verdade, né? Porque assim, ó, é incrível, é incrível. É incrível. Como as pessoas fazem umas besteiras, casamento casamentos, por exemplo, né? Eu vou casar de, de descalço no banhado. É ser fantástico. Vai ter umas croas assim, ó. Vai vir um cara e vai falar assim, ó. Amém, ah, pronto, é nóis. Porque tem uns caras que casam, que, que gastam dinheiro. Pô, eu conheci um cara, é sério, tá? Muito sério Ele gastou pelo menos 100 mil reais na festa de casamento dele. E ele tava pagando as prestações do casamento E ele já tinha separado. <risos> Olha, eu acho que veio uns dois espíritos aí, umas três moças e eu... Será? Não vem então, faz barulho, ninguém veio pra cá, faz Muito obrigado pessoal, por vocês terem vindo, uma galera de praia grande, grande, muito obrigado de coração! Wilson Marte, Daniel Santos, Fernando Rodrigues e Félix Machado! Como é que foi o show? Qual a tua replicância sobre o show? Olha, a minha expectativa é que o show foi uma bosta no início, né? Mas depois foi melhorando com o tempo. Aí ficou nossa, o que com isso? Eu não quis dizer, Ai não, não é isso. Ah, não, é brincadeira, gente. Foi maravilhoso. O pessoal de Praia Grande, nossa, assim, não, não posso dizer que foi uma energia assim pra botar pra fora, estava tudo rindo pra dentro. Foi maravilhoso, assim, adorei mesmo. Foi muito bacana. Tô muito contente com o show de hoje, lotamos a casa aqui do Cantinho da Pizza, tá muito massa. E você que ainda não assistiu a dia gente... Dia 25! Dia 25 no... Hoje, em São Lugiero. São Lugiero em São Lugiero. São Lu Lugiero! São Lugiero! São dia 25, nem sei mas, que dia da semana turco. é, mas vamos tá lá. É sábado! Mano. Sábado! É aí que eu dizia. Manucona. Tô feliz também, é... é legal que a galera veio, a galera compareceu, o sinal é que tá está... curtindo Geralista, o grupo aqui na região. Então, tô bem feliz com o resultado do show aqui pra Praia Valeu, galera! Valeu, o show era pra ser ruim, ficou bem bom. Galera, nós estamos aqui diretamente do cantinho da pizza, vamos chegar mais aqui, vamos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vem cá vem cá vem, vem cá, vem é cá, é vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos saber com tá o pessoal aqui como é que foi o show de hoje, eu quero saber aqui, ó o que achou é muito, muito bom muito legal ri bastante eu oh, cheguei a chorar <risos> foi muito bom assim muito legal gostei muito Ai, vamos para então, outra mesa aqui vamos saber aqui, pessoal daí tudo bom é, estamos tá é. fazendo um vídeo aqui quero saber se vocês gostaram do show de hoje ou não? 100%, sim. 100%, sim. 100%, 100%, 100%, 100% de bola parabéns aí pelo trabalho tudo tudo muito bem muito bom 100%. Aqui, eu sou a esposa desse passarinho <risos> Então pessoal, o pessoal gostou do show aqui, eu acho. Não sei se vocês estão mentindo pra mim, né, mas agora se tiver mentindo eu não vou saber também. Obrigado. Eu... Ah, tem pessoal de Torres aqui, ó. O pessoal veio de Torres aqui pra dar risada. Que tomada de cu, né, bater de lá aqui pra rir. Vamos saber, gostaram do show? Gostei, vim de Torres só pra assistir vocês. Muito bom. Gostou? gostou. Maravilhoso, tava ótimo. Viu, pessoal? Vocês não veem? Vamos falar com a galera aqui pra ver o que, que o pessoal achou do show. Vem pra cá. Vamos pegar qualquer pessoa aqui na plateia. Opa, o que você achou do show? Uma bosta. Hello, darkness, my old Bom, galera, esse foi os bastidores, o making-off aí do grupo Comedio. Espero que vocês tenham gostado aí do show. E lá tá o pessoal lá atrás, finalizando, conversando com, com os fãs. O pessoal que assistiu aí o show, tirando foto. E é isso, galera. Dá um tchauzinho aí. Tchauzinho. Se arrependeu e se pegou Grupo comedião Aqui se apresentou Quem comprou o ingresso Se arrependeu e se pegou